Então, gente, estamos aqui com mais um Twin Sideshow, com ela que foi eliminada nas pedras, sim, as famosas pedras, que não viamos desde Nova Zelândia, se não me engano. Dá um oizinho aí, Dani, pro pessoal. Então, Oi, Dani, tudo bem? Que é? Vai me cortar de novo, garota? <risos> Querido, eu tenho cortar. Vai, que cortar. Que tal você guardar a sua vez, tá então, Dani, Sim. me conta aí como foi isso que aconteceu tudo hoje, essa loucura. Como é que foi sair com as pedras? Ai, gente, eu mesmo eu queria sair. Eu queria sair já, não tava ventando. Eu sabia isso, eu escolhi isso, quatro, Ilha dar merda. Gente, eu eu mesmo eu não falei. eu é desse talento. Adorei esses espíritos esportivos, viu? Eu sei dano é Não, eu sei como que é isso. Às vezes a gente não tá mais aguentando um tá o jogo gente, que prefere sair do que ficar passar por aquilo, né? Exatamente. Eu tava é muito estressada. Eu entrei. Tu tá né? Não entrei tá se chorando. Nem sei, tá tendo os cabeça. E eu falei isso pra ele. Quando o Leite falou, Dante, tá eliminado. nada eu... aí sai. <risos> Beleza. Eu tô muito calma, gente. As pessoas que vieram conversar comigo. Falaram, nossa, Dante saiu. Ai, tu... oh, meu Deus, Dante não, Dante não. Sai, <risos> gente. Muito coração de pedra, sim. É. E eu já tinha falado com o Eduardo, que eu não aguentava mais, e eu falei com ele, Edu, eu escolhi o quarto pra sair mesmo, entendeu? Eu fui sair você é mais diferente que saiu até agora, porque o pessoal tava saindo meio que revoltado, né? A gente viu uns ânimos aqui bem aflorados, você é que tá mais assim, tá, foda-se, não né? Mas é. eu entendo, mas eu entendo ela. Uhum. Não, toda o cara, é só um jogo. Eu, eu, gente, você sempre com isso. Surveiros não vai dar nada na sua vida. Entendeu? O que vai ajudar é você já conhecer pessoas novas. Só isso. Você não vai ganhar nada. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando. Eu trabalho, nem faço nada, só toa, tá? Mas... Nada. Nada. Eu entrei ali pra brincar mesmo. Eu sabia o que já ia acontecer sabia quando eu alguém. Só não sabia quando eu ia ficar estressada. Mas, de novo, eu tô. Agora eu. Respirei. Tá aliviada, né? Que bom. Tô muito aliviada. Bom. É, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer, que é do Gustavo Vale. Ele foi o primeiro a falar uma ah. pergunta, tá? Pra chegar. E ela é, eu tenho uma prima que é praticamente uma irmã para mim E ver você indo para as pedras pelo seu irmão e infelizmente tirar a pedra púrpura Mexeu com meus sentimentos Estou devastado aqui e queria saber de você Como é a experiência de jogar com alguém tão querido E ver seu jogo acabando por causa de uma pedra Ah, gente Olha, pelo, pelo menos uma coisa que eu queria saber Eu consegui, foi salvar o é... Entendeu? Eu queria usar o Eric e, sabe, eu não tava olhando mais. Eu estava olhando lá todo do Eric, entendeu? E, então, ali, o quarto, eu falei, é agora que eu saio dos outros. E só isso mesmo, sair é, da cidade, eu, pelo menos eu não fiquei colocando esse quarto, tá parado a quatro entendeu? É, e esses três ai, eu creio que você seja no S6, no S4, no s F... ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus mesmo, sabe, ficar tá fazendo aliança que não existe, é, realmente não dá. Tá vendo aí, Leonardo? Ó, isso que é uma relação de familiar. Fica pra oh, aqui, Diego, né? não sei se você reparou, mas a Benita dando vários tapas na nossa cara, tá? Porque ela falou tá, que o seu não leva nada, que não é para levar o jogo a sério. Agora ela tá falando pra você que esse estádio de ficar criando F6, F4 com todo mundo não dá certo. Assim, ah, sabe? Eu não posso falar uhum. nada sobre isso, porque eu, sou, eu jogo meio destilido, então. <risos> vou ficar bem na minha, só vou escutar. Uhum. Ah! Vocês você tá fizerem a coisa. Tô, tô só lá, viu? Hoje eu tô assim, hoje eu tô muito alegre, porque eu saí dos outros, cuidar da gente. assim, eu tô tendo, né? Tiago e Eduardo. Mas quando o Eduardo ganhou a troca, aí eu tava adiando. Entendi, o álbum Eu mudou. acho que o Eduardo já ganhou. É, realmente, desde quando a gente, é, eu entrei na fé, eu vi o quanto o Eduardo era o líder ali. eu falei, essa merda já ganhava. <risos> e olha, eu acho que ele vai ganhar mesmo. Só não sei se vai ter o meu voto. Opa, Esse aí, né? que revelador isso aí, <risos> Só... ah, Mais uma vez, Eduardo, você tá na mira ó, De cada membro do júri que saiu E não é muito boa, né, mas... Tem pergunta da sua tese? Tenho Você quer começar? Eu falei a do Vale, fala aí Tá, eu vou fazer a do Yuri Rodrigues Yuri, eu não mudei coração Ai. pra você na passada, tá? Mas tá aí então, ele perguntou assim Dani, você é a segunda eliminada por pedras Na história do VD E isso com certeza deixa um arco bem grande Você acha que isso é até mais válido Que ser a winner do VD, ou não? Oi? Você acha que é mais válido Sair pela pedra do que ganhar? Sair pela pedra ainda salvando seu irmão? Você acha que vai ser mais lembrada. Ah, sim, sim do que é, ganhar, teria que e aguentar mais alguma coisa dos outros. Eu não estava aguentando mais, eu realmente não estava. eu decidi sair dessa merda logo, do que ficar ali e procurando a aliança, e pensar em quem os eu vou votar, sabe, exatamente. Realmente, muito estressada. Eu gosto eu de... muito. Beleza. Eu não gosto de ficar estressada, gente. Eu só eu entrar no zolo, é pra entrar pra brincar, não pra estressar. Uhum. É. Entendemos bem isso aí, esse estresse da reta final. Eu eu sou igual ela, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Eu quero o pau, não vez, é mais, mais, eu me descabelo porque eu não aguento. Então, gente, quem quiser acompanhar isso, vamos <risos> pro primeiro CT de Mumbai. Vocês vão ver o que a gente tá falando. Tá. É, tem uma pergunta aqui da Milene. Ela falou assim que a Carol sempre comenta por aí que você estava sendo simpática demais, tava forçando a simpatia com o pessoal. O que, que é isso? Ela falou isso. Carol Se acha, se acha muito. Eu não deixo satisfação pra ela se eu sou simpático ou não. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, não é dela. E é isso aí. Ah, tá bom, Na hora também. Tá vendo? Maravilhosa, muito obrigado. Assim, eu achei Sim. Eu acho que é que mais fala assim e, tipo assim, é isso, entendeu? Fala a realidade. Uhum. Realidade mesmo. Eu, falei, eu tenho uma pergunta. Aqui. Oi. Tu vê ah. só, se a Carol falou que não, não é. Ele é, tem uma antiga filha dele, se ele é outra pessoa, nem conhece ele pessoalmente, é um pensado de nada da vida, realmente. Ela só é olha um assim. <risos> eu tenho uma pergunta aqui do Nando. Nosso campeãozinho de Alemães. Ele perguntou assim: é, Você acha que o Eric ainda tem chances de virar? Mesmo com essa saída bruta, a pedra é sua, ou não? Você acha que vai ser todo mundo <risos> ladeira abaixo? Ai, só se Jesus descer na terra, filho. Só um milagre mesmo. <risos> então, meio que tá previsível, né? Hum, entendi. Olha, gente, só lá, os o Zolo, ele pode mudar, caso ele achar um ídolo, né, um ídolo na vida dele, ele pode mudar. Mas, quem sabe também, nasce aí, na outra aliança, entendeu? Eu espero tudo do Zolo. Então, se não, não, eu não sou reivindicado, as coisas já sabia se ele revirar, se ele conseguir sobreviver, aí se colocar, meu, caralho, né, gente doido, né? Entendi, é isso, eu não tenho mais perguntas no banco de dados aqui, você tem alguma coisa? Pode? Não, agora acabou. Vamos para os colares, então. Vamos para os colares, primeiro colar. Dani, o colar de cadela, o colar de arrastada. Quem que você acha que merece esse colar? Arrastada? <risos> arrastada, gente. Hum. Olha, eu falei com ela, só que ela não tá querendo me escutar. Então, eu volto na Tá <risos> Bom, já Ai, tu ai, fala, já... Ela, tu fala, olha, ela se tu tá indo do lado do Eduardo. Onde o Eduardo o Adriano anos vai, ela tá indo, entendeu? Só ela não pensa Quando ela pode ser descartada ao favor do neto, entendeu? Uhum. Polêmico uhum. e o, o colar de ameaça. Isso. Eduardo, é lógico <risos> Mais uma vez, Eduzinho aqui, ó, na mira do público. Eduardo, e o colar de amigo vai para quem? Hum. Eduardo, para o Léo. Pro Léo. Hum. Léo hum. o seu primeiro colar. <risos> foi o primeiro o colar do Léo, não, não foi o segundo, não? Primeiro. Primeiro colar do Léo. Ele, ele não levou de cadela, não? Deixa eu ver aqui. Levou, mas eu falo primeiro colar de amigo, né, Diego? Ah, tá. Agora é sim. Cadela, hum. cadela, sim. Cadela ele já tá acostumado <risos> a levar a <de> cadela. <risos> e o nosso amigo Gustavo Pamplona, agora ele falou assim pra gente dar um colar específico, que é o de próximo eliminado. Quem que você acha que vai ser o próximo eliminado? Olha... Só se ele ganhar a prova. Senão eu acho que o, o Gabriel sai. Uhum. O, o Borba, né? Uh. Ah, tá. Valeu. Estranho, Você tem mais né? alguma coisa pra falar pro pessoal? Olha, gente, é. Xinga, xinga, xinga mesmo, vai. <risos> Eu isso mesmo, eu não gostei da entrevista da Carol, é, não gostei do que eu falo com meu irmão, achei super desnecessário, sabe? Tudo bem, que a gente não precisa gostar da pessoa, mas... Se o cara disse, eu não gosto dela, no, no Fuzai, lá eu não gosto dela, na entrevista, não tem de diferença nenhuma, sabe? Ela tinha que aceitar que ela já tinha saído e ele tava tá ali, entendeu? E outra, é, as pessoas têm que prestar mais atenção, porque, gente, se, se ninguém fazer nada ali, o Eduardo já ganhou essa merda. Fazer alguma coisa. Luta, <risos> pelo amor de Deus. E tá aí, gente, o recadinho da Dan. Né? Obrigado, Não podemos Dan. falar nada sobre isso. A gente adorou essa entrevista. Aham. A gente adorou as coisas que você falou. jogou tudo na lata mesmo. Curti. É isso aí, é isso. É bem polêmico. a gente amou. É daí boa. Uh -huh. é. Obrigado, Obrigado, gente. Adorei conversar com vocês. Ai, Valeu. Ai, esperamos desce. você Tchau, no tá. júri, quando vou para votar, no campeão ou na campeã. Beleza, então. Tá bom? Tchau, Tchau. Gente, Tchau, Tchau. Gente. Ah. até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.